Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que Jesus estava... Dormindo. Descansando. Porque Jesus, ele tinha... Ele tinha trabalhado durante todo o dia, levando a palavra, orando pelas pessoas. E ele estava cansado porque... Quando ele esteve aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele sentia o cansaço que nós sentimos, a dor que nós sentimos. A... Tudo que nós, como seres humanos, sentimos, ele também sentia. E ele estava cansado, estava com sono. E quando ele entrou no barco, juntamente com os discípulos, ele se deitou. E estava dormindo e foi exatamente no momento em que as ondas começaram a se levantar e o vento era tão forte que começou a, começou a fazer com que o, o, o barco ficasse se movimentando de um lado para outro e quase se afundava. Os discípulos ficaram com medo, porque quem é que não tem medo como ser humano? Diante de uma tempestade Qual de nós Quem de nós Quando se levanta Uma tempestade Como Uma chuva muito forte Trazendo vento Trazendo é, Destruição Quem é que não tem medo Quem é que não fica com medo e quando surgem as tempestades, é, como luta, como provas, como dificuldades que nós enfrentamos, assim de repente aparece um problema, aparece uma situação que nós não estávamos esperando. Com certeza nos desequilibra, com certeza é, nos deixa com medo, nos deixa... É, sem condições de continuarmos e, e dar medo até de Que venhamos a perecer Mas os discípulos tinham socorro Jesus estava no barco E como servos de Deus Como serva de Deus Se você é servo de Deus Serva de Deus Eu digo para você a mesma coisa Cristo está no barco. Se você serve a Ele, Ele está no barco. Ele está na sua vida. Ainda que você pense que Ele não está ouvindo. Ainda que você pense que Ele não está vendo. Jesus, Ele estava dormindo. Então Ele não estava vendo ou ouvindo o barulho das ondas, o barulho do vento. Mas quando os discípulos o despertaram, ele passou a ver a situação. E muitas vezes o Senhor nosso Deus, não que ele ainda tenha que dormir, porque agora ele não precisa dormir mais, que ele é 100% Deus. Glória a Deus! Mas de repente você pode até pensar, o Senhor não está vendo a minha situação. Será se Deus não vê o que eu estou passando?